que é muito admiríssimo e não ando tocando com com o debate da América cada ano. é que faz? Eh, é a situação aqui no centro da capital angolana, sem grandes comentários, movimentadas, são começava connosco acabou por ser afastada dizia do delegado